A paz do Senhor, irmão Giovanni. Eu estou aqui para fazer um relato sobre alguns pastores, ministros, homens de Deus da nossa igreja. Né? Assembleia de Deus em Pernambuco. Que infelizmente estão sofrendo humilhações, desconsiderados, como se fosse qualquer coisa, né? menos pastor. Porque é muito sério, irmão Giovanni, o que está acontecendo. Meu Deus, onde iremos chegar? Eu estou falando primeiro do pastor Samuel Buquerque e sua esposa. Criados na igreja, né? A gente sabe que né, a irmã Késia, ela é irmã da esposa do pastor Elton Júnior. E o irmão Samuel um homem de Deus, foi criado na igreja. Não conheço bem a sua história, mas eu sei que na sua mocidade ele prosperou. Né? Um homem que realmente teve um compromisso com Deus, como até hoje tem. Né? E Deus levou ele mais além. Mas antes dele ser enviado para o campo de missões na Argentina, o pastor Ailton ele relutou para que Samuel Albuquerque não fosse enviado. Porque ele sabia que que a obra ia prosperar com ele é tanto que ele passou três noites relutando com Deus sem dormir Deus inquietando falando mandando aliviar e ele lutou para que isso não acontecesse foi quando ele não aguentou mais passou três noites acordado e teve que fazer o que Deus mandou não é então ele era secretário da missão de lá da Argentina ele foi enviado para lá com sua esposa e a obra cresceu, a obra prosperou. Era um homem amado pela igreja. Quando ele chegou lá, a, a obra não estava como está hoje. A obra cresceu, prosperou. Porque quando Deus manda, quando Deus envia e confirma, irmão Giovanni, o Senhor sabe que prospera. E o que foi que aconteceu? É, por motivo de ciúmes, né, de egoísmo, não pensou nem em Deus, não pensou nem na, na obra, na igreja, no povo, né? é, o pastor Ailton Júnior, né? deve ter relatado algo, né? ciúmes, e o pastor Ailton mesmo, com medo de não ser conhecido como o um pastor Samuel Albuquerque, que estava sendo conhecido lá, e realmente ele fazia porque ele ele estava fazendo porque ele estava fazendo para Deus, não era para homem, não estava disputando com ninguém. Mas, infelizmente, a nossa gestão não olhou dessa forma. O que foi que ele fez? Trouxe o pastor Samuel de volta e mandou para Siriaém, que é uma cidade pequena, insignificante, e humilhou o obreiro, humilhou o pastor. E o pastor Lorival, que é um homem querido, Aqui, na nossa igreja, um homem de Deus, um homem que tem exemplo, um homem que lutou, um jovem que passou por muitas dificuldades, mas continuou, não é prosperou. A mocidade gosta muito do, do pastor Lorival. E a igreja, ele é um homem né, dado com as pessoas. E o que foi que o pastor fez? Por ver também que ele estava sendo querido, sendo aí... Tirou o pastor Samuel, mandou para Siria, E pegou o pastor Lorival e mandou para missões na Argentina. Humilhar também. Então ele não pensou de forma nenhuma no crescimento da igreja. Ele não pensou de forma nenhuma que as pessoas iam sofrer por isso. E que Deus ia ficar mais triste por esse acontecimento. Infelizmente, irmão Giovanni, é isso que está acontecendo os homens que eram de Deus, que eu digo, que estão perdendo a unção, não tem mais aquela visão. Eles não pensam mais no que Deus acha, no que Deus quer. Estão pensando em si. Homens, como a Bíblia diz, amantes de si mesmos. É o que está acontecendo. Então oremos pela nossa igreja. Oremos, oremos por missões. Oremos pelo povo da Argentina, que está sofrendo porque ele estava prosperando, irmão Giovanni, e infelizmente, infelizmente, aconteceu isso, né? Que oremos para que Deus venha fazer uma mudança na nossa igreja, que Deus venha fazer um milagre, sabe? Porque eu creio piamente que Deus vai dar um abalo muito grande. Vai dar um abalo na nossa igreja, um rebuliço que vai ter no meio da igreja. Para que as coisas melhorem. Não volte para estar zero, não, porque ela não vai voltar. A igreja, a tendência da igreja é crescer. E o homem não pode impedir o crescimento não. Então, oremos irmão Giovanni, viu? Fique na paz, Deus continue lhe abençoando. Irmão Giovanni, retificando, quando eu falei sobre que a cidade de Síria era insignificante, não é a cidade em si, não. Eu, eu quis dizer que, em relação à posição que o pastor Samuel Buquerque se encontrava na Argentina, para ele é insignificante. Porque lá na Argentina, ele era secretário da missão. E o pastor Ailton trouxe ele... Para Siriaim, para ser apenas um pastor setorial. Então, isso é muito humilhante para um obreiro que sofreu, que tem chamado, que ama fazer a obra de verdade, homem de Deus. Para quê? Para ficar debaixo dos pés do pastor Ailton. É? Infelizmente, então, eu, eu estou retificando o que eu falei, viu? Fique na paz.